Com cinco anos de existência, a Associação Atlética da Escola de Engenharia conquistou por duas vezes a maior competição de que ela participa, a Engenharia das Paranaense. Acompanhamos a entrega de troféus e medalhas pela conquista do Bicampeonato em 2017. O Engenheiro das Paranaense ele tem 22 modalidades, entre masculino e feminino, que envolvem desde as mais comuns, né, como futsal, futebol, vôlei, até as mais menos praticadas, né, como xadrez, tênis de mesa. E a nossa atlética ela compete em todas as, as modalidades, a gente tem atletas para todas as, as modalidades que a gente compete lá no Paraná. E...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 esse custo das viagens, alimentação, como é que funciona o financiamento? Bom, isso é uma coisa um pouco complicada para a gente, porque a gente depende só da gente para conseguir levar essa galera lá nos eventos, lá no Paraná, por exemplo. Então a gente organiza uma festa a cada semestre, que a gente faz um lucro e a partir desse lucro a gente consegue abater do preço do pacote de um atleta. Então, por exemplo, um pacote que custaria em torno de 300, 400 reais, a gente consegue abaixar ele um tipo, torno de 100 reais para ficar mais fácil da galera poder poder ir nos eventos com a gente, né? E em relação à alimentação é tudo pago pelos atletas, né? A gente não tem nenhum tipo de financiamento da universidade nem nenhum tipo de patrocínio, então é uma coisa que a gente a gente acaba tendo que se virar mesmo, assim. Então ele está ali porque ele ama o esporte, porque ele porque ele ama a gente também, a gente. ele ama a atlética. então ele acaba pagando essa esse valor do pacote para ir lá jogar pela gente. E pelo esporte também, que é uma coisa muito legal. Eu treinava em clube antes da faculdade, eu tinha mais tempo de treinar, então acontecia que os treinos eram mais regulares. A partir do momento que eu entrei na faculdade, eu não consegui conciliar esses treinos fora da faculdade. E foi aí que a Atlética entrou, assim, possibilitando eu conciliar o estudo dentro da faculdade com os treinos. A Atlética ela disponibiliza os treinos semanais uh, com foco nos campeonatos que a gente participa. Por que que está sendo feita essa cerimônia aqui? Vocês não recebem a premiação ao final da competição lá? O que acontece é que, pelo fato do campeonato ser no um Paraná, a gente tem um tempo de viagem muito comprido. Assim, são 16 horas de viagem, então a premiação acontece lá. Mas a gente não consegue participar porque ela acontece no domingo lá e a gente já tem que estar aqui na segunda-feira. Então, se a gente ficasse na premiação lá, não ia dar tempo da galera voltar e começarem as aulas. Tem galera que trabalha também. Então, essa premiação acaba acontecendo uh, depois da, da competição. Atlética, O calendário da Atlética consta de quatro competições no ano. Uh, no primeiro semestre, a gente participa de duas. A principal delas é o Engenharia das Paranenses, que acontece no Paraná e esse ano a gente levou mais de 150 atletas para lá. A delegação completa era de 250 pessoas, e contando torcida e, e atletas. Uh, no segundo semestre, a nossa principal competição é o Universo Praias, que a gente leva também em torno de 150 atletas para lá e uma delegação de 250, contando com a torcida também. O Engenharia da Sul é uma, uma ideia nova que surgiu nesse semestre, então, a gente vai ir para lá nesse semestre, no 17 2, que vai ser em Criciúma, é um evento novo, nos mesmos moldes do Engenharia dos paranaense só que mais para a galera aqui do Sul. né? A cultura de atlética é muito forte no Paraná, e esse é um evento que vai proporcionar um crescimento muito legal para a galera aqui do Sul poder participar. Então, futuramente, a gente vai poder, talvez, até não gastar uh, tantas horas de viagem para ir até lá competir com uma competição mais perto. Então, isso é uma coisa muito legal, que é uma ideia nova que está surgindo agora. Vocês têm uma visibilidade uh, fora da universidade e no meio uh, das atléticas. Uh, que caminhos trilhar para ter um reconhecimento dentro da URGS e talvez até uh, alguma possibilidade de aproveitamento desse... Desse desempenho uh, como atleta para fins acadêmicos, vocês já pensaram nisso? Sim, essa é uma coisa que a gente enfrenta muita dificuldade até. A gente tem vários meios de comunicação, que é a nossa página do Facebook, a gente está muito presente na engenharia mesmo, como em vários que a gente faz vários plantões, a gente faz, a gente expõe nossa imagem muito. Porém a URGS nunca, nunca nos reconheceu assim como como uma uma atlética mesmo. assim Então a gente não ganha nada para estar aqui fazendo o que a gente está fazendo, a gente faz tudo por amor. E talvez um caminho para a gente conseguir isso seja o que a gente está fazendo aqui agora. A TV da Escola de Engenharia dando um incentivo para a gente e, e para a gente poder crescer cada vez mais e levar o nome da URGS para o Brasil inteiro. Aí. A Atlética ela disponibiliza uh, treinos semanais para todas as modalidades. Uh, a gente utiliza espaços externos da faculdade. Uh, geralmente são escolas ou faculdades particulares. E a Atlética, ela banca esses treinos para nós. Uh, também os treinadores e o espaço para a gente treinar. Então é financiado pela Atlética. Não há nenhum tipo de, de financiamento por parte da universidade ou uso de espaços da URGS para esses treinos. É, Os treinos, eles sempre acontecem fora do espaço da universidade e são todos financiados pela Atlética. Uh, inclusive, os atletas não precisam uh, pagar pelos treinos. A gente só custeia o, o valor do da viagem em si.